Fala jogador, tudo bem com você? Como é que você tá meu amigo? Hoje a gente vai falar hoje sobre um assunto que me pareceu muito legal, mas que pode trazer algumas coisas ruins também a depender do que as empresas aí estão pensando nesse sentido. Lá na Games B saiu um artigo falando aí sobre talvez um novo projeto do Twisted Metal, que a gente pode se deparar aí com algo do gênero, pode ser um jogo, pode ser uma série de TV, né, algum filme, a gente nunca sabe. Mas, haja visto que a gente já tem aí jogos da franquia, né, a, a, a maior aposta aí seria talvez o jogo do Twisted Metal, né, que é o Tom Henderson, que é um dos caras aí uh, que fazem parte aí desse, desse meio aí de rumores, diz, fez um post lá no, no Twitter, Uh, com o ano 2023 e uma fotinha lá do Swift Tour, né? Que é a cara do Twisted Metal, aquele palhação lá que fica no, no, em cima do carro. Então, o Twisted Metal, quando ele foi lançado lá na época do Play 1 e tal, é, foi um jogo muito interessante que a gente teve a oportunidade de jogar porque ele trazia ali uma questão que era é, lembra muito o online, só que de uma maneira offline, né? E, e essa é exatamente o, o, o que me veio à mente aqui o twisted metal ele tem a cara do online tem a cara do online aqueles carros extravagantes né com aquela jogatina de é, pa é, parece assim um, um, um CSGO de carro né bem bem chucro sendo bem chucro aqui né talvez até melhor um valorante de carro né então é, o, o Twisted Metal sempre teve essa cara E lá na época que ele foi lançado Lá no finalzinho 90, né? Que, aquelas épocas lá o, o Play 1, ele tinha alguns jogos desse de Carmageddon, né? O Twisted Metal Alguns outros jogos que remetiam muito O que é o online hoje, né? Talvez fosse um vislumbre aí dos, dos desenvolvedores é, Que já pensavam né, a respeito disso E esse é o principal ponto no qual a gente pode ter um pé atrás com, com essa com esse projeto né porque a gente sabe que o jogo quando ele é muito uh, online ele vai perder totalmente sua essência e vai ficar ali né preso àquela gameplay que não é ruim cara assim é, eu sempre falo aqui né a respeito dos jogos online pô você jogar um CSzinho ali ó é legal tal eu sei que é legal, eu jogo, mano Sim, eu não jogo, né, mas assim Se for preciso aqui, ó, a galera, boa, bora jogar um CS aqui Bora na hora, vamos jogar, né Pô, vamos jogar um, um League of Legends aqui, um, um Dota é, Opa, vamos jogar, né Mas é, é nesse, nesse âmbito Você tem uma galerinha aí que às vezes quer jogar um jogo diferente, né, tal, não sei o que Bora jogar? Bora, mas é só isso Não existe um motivo plausível pra você sozinho abrir o jogo aqui e sair jogando com quem você nem conhece, mano, você vai, você vai só se frustrar. Não, não existe nenhum motivo para você fazer isso, além de, daquele joguinho com os amigos, né? E o Twisted Metal, tem, né, provavelmente vai ser essa praia aí. Mas eu acredito que vai trazer muitas inovações em relação à franquia. Porque já era uma ideia muito legal lá naquela época do Play 1 lá. E trazendo pros dias de hoje, com toda a tecnologia que a gente tem hoje, né, todo... Uh, os detalhes é, que a gente tem hoje pode vir a ser aí uma gameplay muito legal, porém, a gente fica aí preso nessa questão do online que, cara, assim, é, é muita cara de online, esse jogo aqui, é muita cara de online mesmo, não, não sei. Agora, eu gostaria muito de ver um Twisted Metal, né, uma história bem Bem assim, aquela história lascada mesmo de twist de metal, né? Pensa, poderia vir aí um, algo bem legal. Mas, né? O que, que, que a gente poderia pensar, né? Mas esse, esse, o, o meu intuito aqui é jogar a ideia no mercado, né? Jogo, jogo a ideia e vejo o que, que vocês conseguem extrair, o que, que eu mesmo consigo extrair, né? Eu não sei que tipo de... de de história seria legal, mas seria algo assim, algo pós-apocalíptico que tá tudo lascado, né? Os casos, algo ali parecido com Mad Max, mas bem distópico, né? Tipo um um filme aquele filme distópico que junta um pouco de comédia ali dentro e não fica tão preso ao, àquela aquela questão do, do pós-apocalíptico, né? Que é que é geralmente é associado a uma bad vibes dentro de, de séries ou de filmes aí mas algo mais canalhão, algo canalha mesmo, né, assim, bem, bem pejorativo, porque é a cara do Terceira Meta, é um jogão engraçadão, pós-apocalíptico, é aquela coisa, é aquela loucura, né, dá até pra colocar o Ozob aí do lado do Jovem Nerd, que ia ficar muito legal também, né, mas com certeza se ele for lançado vai ter skin do Ozob, skin da, da galera toda, vai ter skin do Bolsonaro, vocês sabem como é que é o pescista, né, então... Essa, essa notícia aqui, cara, pra mim, vai ser muito legal, porque eu vou, mesmo que o jogo seja ruim, eu vou poder lembrar um pouco de como que foi na minha época, eu vou poder jogar um pouquinho mais assim, eu vou jogar uma hora, duas horas, depois vou desinstalar e nunca mais, né, se for um jogo online assim e tal, só pra dar aquela relembrada, vai ser muito legal. Eles citaram também que poderia aí vir uma série de TV, né? Entre o jogo online e a série de TV Eu fico com uma série de TV Eu acho que Tem espaço para trabalhar uma história legal Dentro dessa, dessa proposta Que é o Twisted Metal Porque se eu for lembrar Eu mesmo, se eu for lembrar aqui da minha cabeça Eu não lembro lá como é que era a história de Twisted Metal lá Na época do Play 1, eu lembro da jogabilidade Então isso remete muito ao online né? Tanto faz como tanto fez a história Você quer saber da jogabilidade Então se houvesse uma série de TV né? ou se viesse um combo, uma série de TV junto com online, né? aí eu acharia mais interessante, né? porque eu gostaria realmente de ver alguma coisa relacionada com o para ver qual que é o, a criatividade aí dos produtores, diretores, dos, né, dos autores em relação a esse conteúdo, porque assim o pós-apocalíptico hoje ele já, para mim ele já está saturado, né? é zumbi, é não sei o que, tal, assim isso saturou Um pouco né? E o Twisted com essa, essa questão de colocar O carro lá e o carro atira Pode trazer um frescor a mais né? um, um adendo aí Para esse gênero Que é muito legal né? Pós-apocalíptico Sempre foi assim, um, um tema Muito interessante para você colocar dentro Das mídias aí E o jogo, como eu já falei muitas vezes a, O game hoje Ele é a melhor uh, Mídia para você contar uma história que você consegue, ali realmente colocar o jogador dentro da história e ter fazer ele ter sensações ali que ele não teria assistindo um, um filme, mesmo que fosse um filme no cinema muito bem produzido e tal, né? Haja visto que tem outros filmes aí que conseguem fazer isso, mas na maioria não existe. Então o, o jogo realmente ele se sobressai nesse sentido. Bom, então fica aí essa essa notícia do Twisted Metal. Bom, eu eu fico assim, um pouco pé atrás, mas também ansioso porque eu quero ver o que que pode vir a, a acontecer com essa série que foi muito legal lá no passado e ela pode sim ser muito legal hoje em dia também, né? Então, fica um abraço para todo mundo aí que ficou até o final e lembra aí de se inscrever no canal, mano, dá aquele curtida, compartilha aí se você gosta do conteúdo aqui. Um grande abraço para todo mundo e até mais.